No vídeo sobre a noção de satisfação para formas relacionais e quantificadas, discutimos, em particular, a interação entre os quantificadores e o conectivo de negação. A saber, apresentamos algumas formas generalizadas das leis de De Morgan. A negação de um universal é o existencial de uma negação. A negação de um existencial é o universal de uma negação. Mas como os quantificadores interagem com conectivos como conjunção e disjunção? Bem, já temos também alguma dica a esse respeito sugerimos que a quantificação universal seja vista como uma generalização da conjunção e sugerimos que a quantificação existencial seja vista como uma generalização da disjunção. O que dizer, contudo, agora, da relação entre, digamos, a quantificação universal e a conjunção? Será que essa sentença é logicamente equivalente à sentença na qual a conjunção é externalizada e a quantificação universal internalizada? Ou seja, será que o para todo de uma conjunção é equivalente à conjunção de para todos? E o que dizer agora da disjunção? Será que para todo x 1 ou para todo x 2 é equivalente a para todo x1 ou φ₂? 2 E o que dizer do existencial? Será que essas duas fórmulas são equivalentes? E, finalmente, como é que o existencial se comporta com relação à conjunção? Podemos ou não distribuir o existencial sobre a conjunção sem mudar o significado da fórmula? Vamos verificar esse caso em particular. Que cara tem um modelo, ρ que satisfaz uma sentença da fórmula Existe x de Φ1 conjunção Φ2? Ora, a interpretação da quantificação existencial me diz que este modelo satisfaz a fórmula existencial se somente se há um objeto no domínio para o qual podemos dizer que o novo modelo satisfaz a conjunção interna a existencial. E as condições de satisfação da conjunção no modelo são bem conhecidas. A conjunção consiste num e na linguagem natural. Portanto, podemos dizer que esta sentença é satisfeita por este modelo se e somente se existe um objeto no domínio, tal que o novo modelo que usa esse objeto como valor para a variável x satisfaz essas duas sentenças. Quais são agora, por outro lado, as condições de satisfação por um modelo desta sentença conjuntiva? Mais uma vez, a interpretação da conjunção é bem conhecida. Este mesmo modelo deve satisfazer ambos os componentes da conjunção. Cada um dos lados deste E agora possui um existencial. E a cláusula de satisfação de um existencial exige encontrar uma testemunha. A sentença existe x, φ1 é satisfeita se houver um objeto no domínio, digamos, a1, tal que a sentença φ1 seja satisfeita na interpretação em que x toma o valor a1. Da mesma maneira, a sentença existe x, φ₂, 2 exige como testemunho um objeto, digamos, a2, para o qual essa sentença é satisfeita por um modelo. E aqui está o pulo do gato. Você já deve ter percebido que não há nenhum motivo, em princípio, para supormos que a1 e a2 são o mesmo objeto. Pensando em Φ1 e Φ2 como propriedades, existe x Φ1 é satisfeito no modelo porque é um certo objeto que satisfaz a propriedade Φ1. Existe x Φ2 é satisfeito no modelo porque há também um certo objeto, possivelmente outro, que satisfaz Φ2. Compare agora o que dizem as duas interpretações. De um lado, é preciso haver um objeto que tem simultaneamente as propriedades Φ1 e Φ2. Do outro, é preciso haver um objeto com a propriedade Φ1 e também é preciso haver um objeto com a propriedade Φ2. Deve estar claro que, se existe um objeto A com este comportamento, então eu posso tomar tanto A1 quanto A2 como sendo esse objeto, o que garante, portanto, que esses dois objetos existem. Por outro lado, se esses dois objetos existem, não parece haver nenhuma razão particular para eu supor que esse aqui também tem que existir. Vamos transformar a segunda parte desse argumento num contramodelo. Ou seja, vamos construir um modelo que satisfaz essa sentença, mas não satisfaz esta. Considere uma assinatura contendo dois símbolos de relação unário, Q1 e Q2. Considere agora uma estrutura de interpretação contendo um domínio com dois objetos, estrelinha e quadradinho. Eu vou supor que a relação binária Q1 é interpretada como o conjunto unitário com a estrelinha dentro, portanto, o quadradinho não tem a propriedade Q1. E vou supor que a interpretação do símbolo predicado unário Q2, contém só o quadradinho dentro. Ou seja, a estrelinha não tem a propriedade Q2. Eu vou chamar as afirmações anteriores, 0, 1 e 2, para ficar mais fácil referi-las. Note no que diz respeito à afirmação 1, que há um objeto, a saber, a estrelinha, que satisfaz a propriedade Q1. E, portanto, a cláusula de satisfação de fórmulas relacionais me garante que a dita afirmação é verdadeira. No que diz respeito à afirmação 2, mais uma vez, sabemos que ela é verdadeira pela cláusula de satisfação das fórmulas relacionais, usando o fato de que podemos tomar A2 como sendo quadradinho, um objeto que tem a propriedade Q2. No entanto, nesse modelo muito simples, note bem, não há nenhum objeto que goze simultaneamente de ambas as propriedades Q1 e Q2. Portanto, mais uma vez, a cláusula de satisfação de fórmulas relacionais garante que a afirmação zero é falsa. Ao garantir que temos 1 um e 2, podemos agora usar a cláusula de satisfação do existencial para concluir estas duas afirmações, as quais podem ser combinadas através da cláusula de satisfação da conjunção para garantir que esta afirmação é verdadeira. Ao garantir que zero não é o caso, podemos usar a cláusula da conjunção para garantir que esta afirmação de cima também não é o caso. E a cláusula de satisfação do existencial garante agora que a afirmação inicial não é o caso. Esta é a ordem de construção de um contramodelo. Exibimos uma assinatura, se for preciso. Exibimos uma estrutura de interpretação e, possivelmente, uma alocação de valores para as variáveis, se for preciso. Aqui, a alocação inicial foi completamente irrelevante na nossa argumentação. A interpretação é definida através de um domínio e da interpretação dos símbolos da assinatura. Através dessa interpretação, verificamos duas afirmações que eventualmente nos levaram a concluir que a sentença existe xφ1, conjunção existe xφ2, é satisfeita por esse modelo. E, mais uma vez também, a partir da interpretação, usamos o fato de que daí segue que a sentença zero não é satisfeita para mostrar que segue daí também que a sentença existe xφ, que φ1, conjunção φ2, não é satisfeita por este modelo. O que dizer agora da situação em que temos um quantificador sobre x e queremos estudar a sua distribuição sobre a conjunção ou disjunção, sabendo adicionalmente que uma das fórmulas envolvidas, Φ2, digamos, não contém ocorrências livres da variável x? Bem, neste caso, vale a pena recordar o que está no vídeo sobre a interpretação substitucional e a interpretação objetual dos quantificadores, em particular, as notas sobre quantificações ociosas e sobre renomeamento de variáveis. Por renomeamento, se o x não ocorre livre na variável Φ2, podemos também assumir que ele não ocorre nem ligado. Nesse caso, o x será uma variável ociosa em Φ2 e podemos argumentar que a quantificação sobre esta variável na frente de Φ2 é equivalente ao próprio Φ2. Em conjunto com os resultados anteriores de distributividade da quantificação sobre certos conectivos, os fatos mencionados podem ser usados para demonstrar que estas sentenças serão, afinal, logicamente equivalentes, neste caso.